Olá, concurseiro! Tudo bom? Especialmente da área do TI e a área da tecnologia em redes. A gente sabe que a preparação para o concurso público pode ser bastante desafiadora. Por isso, a gente quer apresentar para você o nosso e-book voltado para o concurso da UEAP, a Universidade do Estado do Amapá. Esse material ele foi cuidadosamente elaborado por especialistas da área visando te ajudar na preparação mais eficiente e assertiva dessa prova. O conteúdo completo Tá? Organizado, atualizado. O nosso e-book ele vai abordar todos os tópicos exigidos no edital. E além disso, o material conta com estímulos de exercícios para que você teste seus conhecimentos, para se familiarizar com o estilo de questões que vão ser abordados na prova. Não deixa para a última hora. Começa agora a se preparar para um concurso tão importante como esse, adquirindo o nosso e-book e garanta sua aprovação. Acredite. Investir na tua preparação é a melhor forma de alcançar os objetivos e realizar o seu sonho. Conta conosco nessa jornada.